Salve, salve, galera! Como vocês estão? Desejo que bem! Nesse vídeo, galera, eu passo e mostro para vocês a dica de como a gente pode usar sua câmera Sony ou outra marca, no caso, com seu sistema Godox e utilizar ele com, então, seu flash Godox, que tá aqui, com outras marcas, que nem esse flash Nikon, que tá aqui também. Mas você pode usar com outras marcas, tipo os Panasonic, e Fuji, Seja lá qual for outra marca que tenha compatibilidade com o sistema Godox. Então, assim você não precisa vender seus flashes de outra marca, se você tiver numa marca nova tipo Sony ou outra marca, e utilizar em conjunto seus flashes antigos, strobes e seja lá o que for, junto com seu flash novo e seu sistema novo Godox de flash, beleza? Sendo assim, você economiza uma grana e não vender o equipamento antigo e sim usar com equipamento novo e o seu equipamento antigo em conjunto e sendo assim você não precisa comprar equipamento novo também. Beleza? Dica de economia e prática na fotografia. Fica ligado! Então agora eu vou pôr dois flashes em um só pra gente fazer o teste aqui para te mostrar. E aqui então galera a gente está com um exemplo eu tô com o Godox TT685 no, no canal 1, grupo A E aqui também o receptor no canal 1, no grupo B Então eu vou por aqui na minha câmera O grupo A como manual e o grupo B também como manual Então os dois estão ligados Eu já pus a configuração aqui deles, o A o B no canal 1 Vamos ver Deixa eu ver. Então, será que dá pra vocês verem se sai das, dos dois flash? Acho que não mostra, né? Acho que não vai dar pra vocês enxergar, eu acho. Aí, então. E aqui eu também já configurei. Então estão os dois configurados. Vamos testar. Fazer uma foto aqui da câmera. E aí como vocês podem ver eu vou virar os flashes do contrário, porque às vezes vocês não conseguem ver ele disparando né mas como vocês vão poder ver aí na imagem vou ficar meio cego aqui né com os luzes do flash mas vamos lá e os dois estão disparando na boa esse aqui em é manual mas você pode pôr em TTL também e é esse aqui em manual total, que ele não vai fazer o TTL só dependendo da configuração do seu flash em outros modos que não é o TTL tipo GN ou modo A nos flashes Nikon e aí tá, os dois flashes rolando de boa em conjunto então essa é a prova que dá pra você usar seus flashes antigos de marcas antigas ou outras marcas tipo Nikon, Fuji Canon, e por aí vai, até Yongnu, e aí você pode usar sem esse receptor aqui de, de sinal, só por fotocélula, ou você pode usar também comprando esse receptor, seja ele né, compatível com o seu flash, com seu transmissor radio flash, sua câmera, ele vai disparar, seja qual for seu flash, seja o Canon, seja qual for a, a marca da sua escolha, beleza? E é isso aí galera, valeu pela sua presença única aqui, se ajudou de alguma forma a esclarecer alguma dúvida ou se você também está passando por essa fase de mudança de marcas ou se tiver algum amigo que está passando por essa também, ajuda ele, compartilha esse vídeo e se você tiver alguma outra dica com relação a esse tipo de assunto de usar flashes de outras marcas com o seu sistema Godox. Compartilha com seus amigos que tem essa dúvida aí. Se tiver alguma solução, alguma outra dica sobre isso, deixa aí nos comentários para contribuir aí com todos os fotógrafos que também vão passar ou já passaram ou passarão por essa situação também. Beleza? Continue fotografando, fazendo sua arte e a gente se vê do outro lado. E se lembre, brother, você é demais. Até mais. <música>